Gente, hoje é um dia muito especial, é o dia dos namorados. Já compraram presentinho para os seus? Eu já comprei para o meu, porque o Rafa, além de meu amigo, marido, é o meu namorado. Então, depois eu vou dar o dele. Eu já comprei o meu para ele me dar, porque eu gosto sempre de escolher os meus presentes. Brincadeira, gente, eu não... <risos> Bafa, vamos lá, vamos para a perguntinha do dia. No Ana Savoy responde. E vamos ver de quem é, da onde vem. A Lígia pergunta: Ana, por que a maioria dos micropigmentadores preferem utilizar o indutor manual? É melhor? Mais fácil? Você prefere o indutor manual ou o dermógrafo? Lígia, é... Aí depende, tá? Tem muitos profissionais. Se você fizer um, uma pesquisa, você vai ver que os profissionais mais antigos preferem ainda o dermógrafo. Os mais novos, os mais recentes, recém-formados, preferem o indutor, por quê? Para fazer fio com o dermógrafo. É, exige muita prática, habilidade intimidade com a caneta do dermógrafo é, já para fazer com o indutor manual é mais fácil então isso acaba beneficiando, agilizando e aí por esse motivo eu acredito que os novos têm usado o indutor manual de uma forma é, única né? tem abandonado um pouco o dermógrafo mas eu, como uma veterana na micropigmentação, sou apaixonada pelo dermógrafo. É, tudo o que eu posso, eu faço com ele. E só uso o indutor mesmo quando eu tô com pressa, porque ele proporciona é, é, um procedimento mais rápido. Então, se eu tô com pressa, preciso fazer um fio a fio meio que correndo, encaixar alguém, aí eu uso o indutor pra isso. Tá bom? Treine! O dermógrafo faz coisas maravilhosas, você vai se surpreender. É o nosso desafio, como micropigmentador, é fazer o que o indutor manual faz com uma agulhinha de uma ponta na caneta. Um beijinho, até a próxima e aproveita os seus dias dos namorados, tá bom? Beijo!